Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, da dama de gesso, passando por aqui, para mostrar uma coisa diferente. Hoje a gente não vai falar de Steel Frame, a gente vai falar de Wood Frame. Tem várias pessoas que me perguntam, Helena, como é que é uma obra de Wood Frame? Como é que funciona? É parecido, não é parecido? Então, eu não podia falar muito mas agora eu tô aqui numa obra, vim visitar a empresa Tec Verde, que é a melhor empresa que tem no Brasil de wood frame. Eles são os mais experientes, têm um volume monstruoso de obra e fazem tudo com muita qualidade, muito carinho e tudo direitinho. Vamos dar uma olhada? Então a gente vai visitar agora a casa modelo deles, que eles construíram toda de wood frame. Tem refeitório e tem uma casinha ali que a gente vai entrar agora que eles usam para poder mostrar para os clientes. Vamos lá? Caraca! a gente faz esses testes aqui, então quando o um empresário vem, a gente, a gente já consegue fazer uma, uma experiência aqui. Aqui falando sobre conforto acústico, né? Isso. E a casa, ela tem isolamento de quanto? 45 decibéis? Exatamente. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Na verdade, aqui a gente fez um teste com, dois, com dois, duas casas, uma com a casa tec verde, outra com a casa é, uma casa em alvenaria convencional. A parede, a parede interna reduz é 40, 40 decibéis no uhum. sistema convencional, e a nossa parede interna reduz é 47 decibéis. Como o, o decibel ele é uma escala logarítmica, então a diferença entre 40 e 47 é, é, é muito maior que a diferença de 0 a 7, uhum. então a gente consegue ter uma, um, um desempenho acústico muito melhor que a alvenaria convencional. legal a mecânica ela tem uma resistência vertical de cerca de 120 kN por metro, que equivale a, 100, a do dois elefantes. Aqui a gente, a gente tem um controle de qualidade da madeira, que a, casa, a cada 12 cúbicos a gente consegue fazer um teste de tração e compressão na peça, bacana e aqui uma fixação, por, por ter a placa de USB do lado interno, a gente consegue fazer uma fixação com, parede, com, com um parafuso autoportante. Eu estou no banheiro, e para vocês entenderem como é que funciona. O painel de madeira, tá vendo? Eles revestem com placa RU. A laje é de madeira, você assim, tá vendo? Mas o que, que eles fazem em cima da madeira aqui depois? Eles fazem um contrapiso de 4 centímetros. Por isso que a placa de gesso, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Tá afastada do chão. Então, ó, aqui tem uma distância. Pra quê? Pra dar exatamente a distância do contrapiso. Você não gruda a placa de gesso no chão, Tá certo? Ó, aqui já tá uma etapa mais evoluída, eles vão fazer o forro. E olha só que legal, o forro eles usam canaleta de 30 igual a gente usa, normal, né? Isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha essa espera pra poder fazer a estrutura sandalagem. Muito legal, né? É a peça que conecta uma madeira na outra. Eu adorei. Você gostou? Eu adorei. Aqui, ó, essa aqui é a nossa escada também, de frame, de madeira. Aí você vê, a gente bota os degraus em madeira Depois a gente bota uma placa cimentícia. E aqui na escada a gente não concreta A gente só vai concretar Essa laje daqui Conta aí pra mim, você tá gostando de trabalhar nessa obra? Sim você Já trabalhou em obra assim antes? Já Quantas? Ah, trabalhei em São Paulo, na capital, em Suzano É mesmo, é? Rio e... E grande sul, lá em E é melhor trabalhar com o de frame ou com o tijolo? Ah, com, esse aqui, né? com esse daqui Acha? Melhor, mais prático, mais rápido. É mesmo? Vendo é. os dois de cabeça? Dois de cabeça. <risos> Olha só, aqui que é o quarto já tá mais acabado. E ali a gente tem um chafete de passagem, né? Como vocês podem ver, a gente tem a passagem das instalações hidráulicas, elétricas, né? Tudo bonitinho. Esse aqui, para vocês terem ideia, apesar do seu apartamento muito bonitão assim, é o um apartamento do Minha Casa, Minha Vida. Olha só que eu qualidade maravilhosa. Então, ó, pra vocês terem ideia, que eu tô no último andar de um prédio, a gente tá num prédio... Quantos andares tem o um prédio? Três. três. Num prédio de três andares. E esse aqui é o telhado. Olha só que legal a estruturação do telhado. Uhum. Olha o detalhe da conexão que eles usam, que bacana. Muito legal, né? Eu vou mostrar as esferas da laje também. Ali vai ser a caixa d'água. Vocês estão vendo aqui, ó. Caixa d'água. Essa aqui era a esferinha que eu tava mostrando pra vocês. Aí, ó. Eles fecham as paredes com drywall, né? Com gesso acartonado mesmo. E olha que legal. Eles já botam tudo passando por dentro da parede. Olha o conduíte ali dentro. Pra vocês entenderem como é que funciona. Aqui. Eu tenho um perfil de madeira, ao invés de ser de aço. A gente coloca uma placa de USB de cada lado e ainda coloca mais duas placas de gesso de cada lado. Helena, por que, que eu estou trabalhando com três placas de cada lado? Porque como a gente está trabalhando com madeira, o que segura o fogo efetivamente são essas duas placas de gesso. Vocês estão vendo? Aqui, ó, a gente tem nossa laje, os meninos trabalhando. E olha só que lindo como é que fica o apartamento. Olha que janelão. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui já é um outro. Fica muito bacana, né? E vocês estão vendo que é bem parecido, né? Só que a construção deles, é eles trabalham com um sistema modular. Então, gostou dessa obra linda e maravilhosa de wood frame? Muito diferente, né? Mas você vê que construção a assim, seco continua sendo inteligente. Olha que obra limpa, olha que obra organizada. Você consegue ver a obra assim? Acho que não. <risos> Então, se você curtiu, se você ficou com dúvida, se você gostou, se você quer saber mais, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like. E se você não tá inscrito, se inscreve agora no canal, não perca. Beijinhos, tchau, tchau, gente.